Caramba, vai ficar esses dois bonecos no time aqui, já vai ficar pica, tá? Eu gosto de jogar com o Zoi no time quando eu tô de graves, hein, velho? Um lecinho. Acho que eu posso fazer um lecinho aqui. Ditando o ritmo early game, tá? Esse aqui. Tá, meu set é main, pelo menos, hein, mano? Los Hidans é o caçante. Halloween é mono ou Nossa senhora, filho. É, vai ser, ó, vai ser pegado esse game aqui, Tá? Nossa senhora, fodeu, velho Vou tem que pensar bem onde que eu vou startar, mano Acho que é de fato campar bot esse game, né, mano E aí, Fuclir ou corto direto, hein, mano Esse Ujir vai fazer o Fuclear, velho Ele é dos Fuclear Metality, né Marquinhos, pode explicar a ordem de skill do Lê? Pai, eu upei o Q pra dar dano E o E pra dar dano em área foi isso, pra cleanar mais rápido, mano Mas o não é tanto faz, mano Tem o que eu pro W, nível 1 Tem o que eu vou pro Q Tem o sim que eu pro Way, start a galinha É meio que tanto faz, o boneco é roubado, pô Esse cara quer daivar, mano E aí, galera, vocês confiam no dive, mano? Eu confio, velho A N tanca, velho Nossa, se o W da caixa pega de mim, eu tinha morrido, tá? Olha o tamanho da wave, hein, galera? Se ele sair vivo, tá bom. Nós já ia morrer. Acho que tá valendo, velho. Tá valendo esse pá, velho. Porque, tipo, nós fode a caixa com isso, tá ligado? Só que o... Pegou kill, né, mano? E o Aphelios morreu pra torre, não foi? Que os caras só pegou duas kills, ó. Se contar dois por dois e as Zoe que nós tirou, tá bom, mano, tá ligado? Real, não foi tão ruim isso aí. Imagina se o Odir já mata nós e nós não mata a Kai'Sa, tá ligado? E, mano, eu fui muito corajosinho pra cima da Kai'Sa com aquele HP que eu tava, hein, velho. Ó, eu quero fazer isso aqui, mano. Esse game tem que ser todos os Drake, véi. Senão tem algo errado. Só faz, né, mano? Aproveita a pressão, ó. Gostosinho jogar com o bot sendo que tem pressão, velho Que delícia, Félix Que moral você tá dando, filhão Valeu, papai O Deer tá ali Ele vai querer vir em bot ainda, talvez Pegar o Aronguejo. O Top matou ainda, God? Tá morto, azão, hein? Polgado. Tá com morro, velho? Ui, fiquei com 10 de vida. <risos> Pô, o foda é que com isso o Gier não morreu. Ele pode pegar meu topside inteiro, velho. Checa lá, checa lá, checa lá, paizão. De humilde. Eu acho que ela é blank flash. Ela perdi minha jungle com isso. Agora ele pode estar arauto, velho. Vou nem curar meu HP direito E aí, mano? O Deer taralto tá não tá? Tá ou não tá aí, mano? Hum... Com certeza, né, velho? Tá, não Beautiful Bot lane ganhando Crocante Eu preciso só continuar pegando objetivo, velho É o um plano Dale. Valeu, Gu Fritz. Obrigado pelos dois meses, viu, pai? Vai dar merda isso aqui, não vai, velho? Deixa eu só curar meu HP. Vai dar merda, paizão. A Morgana tá aqui, velho. Não consigo ajudar ele, infelizmente. Ai, se não fosse... Ca... Ah, não ia matar ele, né, velho? Pô, coitado. Deu ruim demais, velho. A wave do set ficou horrível, mano. E ele morreu sem... Ga... morreu gastando flash ainda, né? Morgana subiu primeiro. Mas não tô com vantage... desvantagem numérica, velho. Pô, que merda. O dragão vai nascer e eu tô indo pra parte de cima, mano. Mas é porque eu não posso ficar sem farmar, velho. Nossa, peguei meu drenário, graças a Deus, velho. Tá, vamos lá, nós vai ter um item pra lutar o Drake O bot só não pode morrer agora Não, please Se matar, God Se a Félix é bom, hein, velho O cara joga sem medo Pô, não vai dar legal isso aqui não, viu, paizão Foda-se Me cuida na cara, mano Tô falando pra vocês que esse Affelis é zica, velho. Foda-se, Flash Shield, véi Affelis conhece o Champion, mano, o cara é bom, mano Tô falando pra vocês, deu pra ver desde o early Game, véi Então nós sonha jogando com ele e eu tenho que pegar todos os objetivos, velho. E eu tenho que fazer o básico, eu não preciso inventar a moda não, véi Escamado F sem conto Se vira VPN lagada? Ligada? Não sei se eu entendi isso aí do maninho aí. Vou nem roubar o gold ali não, mano. Tchau, obrigado. Vou base. Bora. Um minuto para alto, mano. Eu tenho que pegar tudo, viu, véi? Tudo, tudo, tudo. É isso, então. Sorri... Vou de bota de MR esse game, véi. Acho que não vai ser ruim, não. Bora. Bora que tamo bem, tem que pegar os objetivo tudo. Nossa, digitei errado ali, mas. Objetivo. Aí. X1 um de JGs contra um bronze valendo um KDO. com 2. Jogar igualmente a um bronze como eu. Com monitor desligado. Sem teclado. Sem mouse. No notebook que roda apenas no máximo 60 fps. Caralho? Aí arrumar isso aí é complicado, não? Tô indo, amigão. Mano, eu acho esse básico do Lessin muito nojento, velho De você só usar o Ward e apertar R, tá ligado? É ridículo, velho Muito simples, saca? E o cara não foge, mano O cara tomar bicuda, ele não foge, nem fudendo Vem cá, galera, pegando o objetivo, velho Da real que tá com é melhor, mano Deixa o 7 dando auto-ataque normal lá Pô, não, frago, mano Eu não sei nada de CS, velho Alguém souber pra dar uma atenção pro menor aí, galera? Ai, merda. Lacha mesmo, filhão. Oh, é Morreu? Boa. Eu vou de arauto, mano. Se tiver alguma alma bondosa aqui comigo... Só eu mesmo. Ai, ai, ai. Olha que boneco pai, o meu. Tchau. Tchau. Tchau. Muito pai esse boneco, velho. Que isso? Ele não quer parar não, mano. Mano, cara maluco. Nem fodendo que ele vai sair, viu, velho. Saiu vivasso. Acho que não vale a pena esse Chase, não, mano. Só start aqui e é isso. A gente deixou os caras bem low aí. Mais um mês, meu chuchu. Como tá a vida? De Vera, sempre fortalecendo meus favorito. Valeu, meu príncipe Toma essa bicuda, vai se fuder BAU! Bicudinha Mano, eu vou jogar mais vezes de lecinho, viu, galera O boneco, ele é muito... Acho que a palavra é sabonete, mano Igual, eu, eu, eu, eu já tava fugindo daqueles caras Nem daquela hora ali, mano, do caçante Qual outro boneco faz aquilo, velho? Tá ligado, velho? Eu não consigo ver um outro boneco faz aquilo Imagina aí o de Fiddle. Como é que eu ia fugir daquele caçante quadrado, né? Caim, olha lá. Tem um Caim, né? Mas com o tanto de, de sabonete que eu tive ali... Pior que é Caim mesmo. Caim tem um Q e tem um E, né? Acabou o jogo. Olha lá. Passa o PDL pra cá, mano. Beleza, mano. Beleza. Vou jogar mais de lecinha aí. Pera aí. Deixa eu ver. Hum. Olha esse menino aqui, né? É. Pra próxima. Bora.